Olha a veneziana. <risos> Começando mais um fundo do baú. Hoje a minha entrevistada é a Madonna. Não, Uau. é a Fabiola Raipert. Bem-vinda, Fabiola. Obrigada. A venenosa. <risos> Ou como? Cobrila. Cobrila. Né? Pode chamar de cobrila. A, é a cobrila. Tá engraçado. aqui hoje Para contar um pouco da história dela pra gente, mostrando as recordações que ela guarda no baú. Eu não vi nada ainda. foi tudo Vai ser tudo suspense. O que eu acho muito bacana também, porque eu vou descobrindo junto com vocês. Antes da gente começar, você já sabe que eu tenho que te fazer aqueles lembretes. Se você já se inscreveu no canal, se você já curtiu esse vídeo, já vai curtindo já de cara que você vai gostar, tenho certeza. E compartilha aí pra todo mundo, mostra pra todo mundo essa entrevista que a gente tá fazendo hoje com a Fabiola Raipert. E não esquece também de apertar a notificação, o sininho, pra você sempre saber quando tiver um vídeo novo, algo ao vivo que a gente faz ou uma novidade, tá bom? Você vai sempre ser avisado e poder acompanhar direto com a gente. Começando então o fundo do baú com a nossa audiência qualificada, a Bia <risos> e Madonna já estão aqui apostos postos, a Bia tá mais ali. Mas vamos começar, lá. Você não é de guardar muita coisa, né? Eu não tenho muita coisa. Antes de coisa, coisa, me dá seu celular, porque às vezes ele dá umas interferências. Muito. Pronto. Não eu tem, eu sou uma pessoa que guarda muita coisa, muita coisa. Eu tenho uma caixa lá. Porque aí eu, eu, eu gosto de ter pouca coisa, assim, não gosto de ser muito acumuladora. Uhum. <risos> uma caixa que tá Eu tenho uma caixa, assim, tá. que, que tem umas tá. fotos. Eu nem trouxe foto, é. não, não trouxe uma foto. E tem uma coisinha que eu guardei também, que já vai ver, duas coisas que eu guardei, que eu vou guardar sempre, são coisas recentes, de pessoas que... De uma... Já vou explicar. <risos> gente que se foi, de bicho que se foi, eu vou guardar. E tem, tem uma, um bilhetinho que eu achei também e uma carta de uma pessoa, a única famosa que gostava de mim que morreu. Jura? A única famosa que gostava de mim não, não tá mais entre mim. Sou pesada. Não, passa? não você gostar, eu gosto, mas não gosto. <risos> mas é, é, é, é uma, uma cartinha muito legal. Você vai ver. Bilhetinho. Tá vamos começar? Vai, vamos mostrar essa foto primeiro? Vamos. Eu guardo essa foto porque eu acho engraçada. Mostra aqui como que eu faço. Aqui, ó, pra você. Aqui? Não, gente, bota a câmera, eu fico confusa. Hightech, tech high tech Ó, tá vendo essa foto? Você tá vendo eu de meia rastão? Ah, é você, sabe? Eu... É a sua cara, tá aqui, olha. Meia rastão, de esse, esse chapéu aqui. Tipo de exército, é. camuflado. Então, na época da escola, isso aqui foi na escola, eu devia ter o quê aqui? Uns 17 anos, talvez, 16 anos. Eu e uma amiga minha, a Vanessa, a gente falava que a gente era punk. Então a gente ia na escola de meia rastão, de roupa rasgada, escrita anarquia. E essa mulher aqui, que era a coordenadora, ela não gostava da gente, ela mandava a gente direto a diretoria. E ligava pra nossa mãe mandava a gente mandar lá. Tanto que eu fui convidada a me retirar dessa escola. Eles achavam que a gente era louca, mas não era. A gente só fez, pensava que era... Convidaram a se retirar e a expulsa mesmo? É, a expulsa Você da foi? escola. Fui. Por, por causa foi. da roupa? Por causa da roupa, por causa do comportamento. Ah. Eu era da turma do fundão, eu tinha nota boa, porque eu sempre gostei de estudar. Ah. E eu prestava atenção na aula, depois dava uma estudadinha, entrava, eu tinha nota boa. Mas era, era da turma do fundo que falava, atrapalhava a aula. E aí, eu, eu fui convidadamente de retirada dessa escola. Eu tive que sair, porque eu vivia na diretoria. Ah, e, essa e essa roupa? Eu vou guardar pra sempre. Ela, a minha diretora não gostava, mas eu adorava a roupa. Você ainda gosta desse estilo eu, ou é uma eu, coisa de... Eu gosto de meio arrastão. Tá, mas essa, essa coisa de punk, de rock, não. É mas rebeldia de adolescente. De adolescente, né? a gente tomava banho. Viu que, que alguns não tomam ah, banho, ah, não tô falando de todos os punks, mas a gente você tomava. tomava. E o cabelo, meu cabelo, ele sempre foi liso. Eu tinha uma raiva, eu pegava a escova, uma escova que eu tinha, e desfiava ele inteirinho, assim, eu queria que ele ficasse ressecado e bagunçado. Tinha esse boneco camuflado aí, é isso, eu era uma adolescente rebelde. E a amiga é essa aqui atrás? Não, a amiga não tá aí. Ah tá, porque a essa aqui não era com a tá. botinha da Xuxa, né? Essa aqui era uma coisa mais Xuxa. Ah, essa daqui pensava branca. que era Xuxa. É? Eu dessa menina. Ela era meio chata. Ai, mas eu você tá fazendo brincadeira. Não dá nem pra ver. Será que ela vai se revirar? Não, não vai, não deixa! Você ouvia o um que nessa época? O quê? De música. Ah, eu sempre gostei desse lado de rock, gostava de uh, Ramones, assim, gostava de umas músicas mais. Sex Pistols. Gostava de sex uhum. Pismo, gostava bastante. E aqui no Brasil, nessa época, eu já tinha aquele rock nacional mais. Rock nacional eu é. sempre gostei, tá? Capital... Mundo, é. hood, capa. Todo até é. hoje. É. Capital, Legião, eu parei é. no tempo, eu ainda fiquei nos anos 80. Tem muita coisa que eu escuto das antigas. De agora eu não gosto muito, não. É. É, Tem, hoje, hoje em dia não. Tipo, sertanejo, vai? Não? Não gosto. Tá, Mas hum. respeito é, gosta, é, Não funk. gosto. Também não gosto. Não. Então tá perdido. Eu gosto de rock, música eletrônica e MPB. Caramba. MPB eu gosto bastante. Tá ah, legal. Hum. lá então. Então, essa só rebeldia e essa coisa de não estar tá nem aí porque os outros estão achando. Nunca Calma. passou, né? Eu nunca passou. Dele, né? Não, eu não me preocupo mesmo. Tanto que você vê, no não bato boca em rede social. Quer me xingar, xinga. As pessoas não são obrigadas a gostar de mim. Elas têm jeito de me xingar, de achar o que elas quiserem de mim. Fiquem à vontade. E eu não, não, não gosto de, de reprimir nem, nem censurar ninguém. Cada um tem direito à liberdade de expressão. Fala o que quiser, acha o que quiser. E então, eu acho que só uma pessoa com uma grande autoestima é, aguenta receber essas críticas sem se deixar mal. Não, não, não fico apagando comentário, não fico bloqueando, morro de preguiça de responder e eu tenho mais o que fazer. Deixa eu ver aqui. É o bilhetinho? Não, esse é um bilhetinho. Esse aqui é um cartão, mas esse aqui é mais legal. É, é, é o bilhetinho aqui, ó. Eu, o Diogo, eu tô com o Diogo vai fazer em Janeiro fazer oito anos que a gente tá junto. Conheço. Você conhece é Conheço. o Diogo? Aí olha esse bilhetinho que eu achei nesse papel que bonitinho. Eu lembrava mais desse bilhetinho. Gosto muito de você, pode acreditar, beijo Diogo. E é um bilhetinho assim. Olha a simplicidade, mas eu vou guardar, vou guardar isso para sempre. Ou então por a gente estiver junto. Depois que termina a gente rasga tudo, você né? Rasga. Ah eu não não não assim. não. Assim, se for gente. Que eu, não tenho, eu não tenho ninguém que eu, eu te, tenha tido relacionamento, água Não tenho. Mas às assim, vezes a gente guarda, joga assim até pra ficar Tem coisa que você não quer guardar, pra tá preguiça de guardar, mas não com raiva. Graças a Deus, eu tenho raiva de ninguém. Uh -huh. Então eu tenho esse bilhetinho aqui que eu guardei e. Vou até dar um beijo. Ai, Ah, então, achei bonitinho. romântico! Eu fazendo ali até parece, né? E ele tem alguma coisa a ver com o seu trabalho ou absolutamente nada? Não. O ramo dele é outro? Não, ele é da parte da área de, de economia, não mexe com outras coisas, não tem nada a ver. Tanto que quando a gente começou a ficar junto, ele... ele... Não entendi direito o que eu fazia. Uma vez ele veio ele, ele numa festa, bem no começo, assim, aí o Pânico veio falar comigo, pois, o pessoal do Pânico não tem é aquele eu veio falar com você não estava entendendo o que, que era aquilo. Aí que eu expliquei direito tudo, aí ele, ah tá, mas entende meu trabalho. Não, é, é, meu WhatsApp toca até de madrugada, ele sabe, ele entende, não fica perguntando, não fica... Porque não dá pra você estar é, tá com uma pessoa como eu, que está o tempo inteiro elétrico né, parar é, e ficar se metendo ou, ou tentando me censurar, não deixar eu trabalhar. a gente não estaria junto até hoje. Sim, sim. Então ele entende, somos totalmente diferentes e ele entende o meu trabalho. E aquele cartão, o que, que é? Aquele é um cartão dele também. mas eu, eu, eu achei esse junto, mas é... Esse aqui é de... É, foi Pô, ele é romântico, seguinte. então, né? Ele ah, é. Você é não? Ele, ele é mais. É mais. Ele é mais. é mais. Ah. Não, foi um cartão de aniversário no ano seguinte que ele me, me deu aqui. Foi no, no meu primeiro aniversário do ano seguinte, foi o primeiro aniversário que, que a gente fez. Que a gente faça juntos. Ai, que lindo. Ai, que, que fofa. Tem um pouquinho de preguiça de ser fofa, porque eu não sou fofa, Eu não sou <risos> meio. Dá aqui que eu vou dar pro, pro Alain. Revoltada. É já que tá em cartinha, tenho mais uma aqui. Quer ver? Depois já mostro quem é. Olha, com a letrinha dela. Fabiulinha, querida. É, demorou porque eu não tinha o seu endereço. Ela, ela me deu uma bolsa uma vez. É, feliz ano novo, tá? Milhares de beijos. Aí, bomba! Porque toda vez que ela me encontrava, ela lá. bomba, bomba. Brincando, né? Porque tem uma notícia bombástica aí. Sabe quem? A Ebe. Olha esse cartãozinho com a letrinha dela. Olha, vai a em mãos, né? Em mãos. E, e aqui tem o... o o um selinho dela. Meu, eu vou guardar isso aqui pro resto da minha vida. Eu amava a Eva. Quem não gostava da Eva, né? Faz cinco anos, Foi né? aí que eu brinquei. A única famosa que gostava de mim morreu, gente. E também dela, você nunca, nunca eu falou sempre mal, fala né? falar dela, né? É. E outra, não é assim, aí eles acham, ah, se você fala mal, a gente fala o que eles fazem, a gente fala o que eles aprontam, é a notícia que tem que dar. Se eu fosse jornalista de política, eu ia ter que falar mal dos, dos políticos, contar o que eles aprontam. Aí eles, como os muitos famosos, infelizmente, são hipócritas, eles não aceito que a gente fale a verdade, Acho que a gente tem que ficar bajulando. A Hebe é uma que sempre que, nasce, sempre que saísse alguma notícia dela e de repente não fosse o que ela queria, ela nunca censurou a imprensa, ah. ela entendia o trabalho dos jornalistas. Isso é uma coisa que eu vou admirar sempre nela. Quando eu vi esse bilhetinho, eu falei, não acredito, eu vou guardar. Ele tá há muitos e muitos anos, eu não lembro o ano que foi, mas faz muito, muitos anos, assim, mais de 10 anos isso aí. Bomba, ela escreveu, olha aqui que bacana, bomba, bomba. Muito legal. Inclusive tá tendo um musical da Abby né? Para quem quiser assistir. Sim. Eu ainda não fui, eu, eu, eu ainda não tinha deu para é. é. ah, eu é. vamos de ir, mas. Ah, é para iluminar de. Vamos sim, vamos ser. Está muito bom. É. No é. um Teatro Procopio Ferreira. Isso, aqui em São Paulo e depois, Paulo. com certeza, uma produção desse tamanho. É do Miguel, dirigida pelo Miguel Falavera. Fala, Fala ela, né? tem o texto dele. Vai, também, né? vai rodar. Ah, o texto da Tud Shechel é o que escreveu a biografia dela, né? Isso. Vamos lá? Continuando? Bom... Eu tenho esse colar... Pérolas. É... Então, eu nunca mandei ver... Não, não ligo pra esse negócio de joia... Quando ela me deu... Olha, tem há muitos e muitos anos... Você pode ver que... Olha, não, não ficou estragado nem nada... A minha madrinha... Quando ela se foi, ela deixou um recado lá... Um bilhete, um, um aviso... Que tinha que dar isso pra mim... E já faz uns bons anos aí que ela morreu, e aí eu guardo esse colar até hoje. Ela dizia que era a pérola verdadeira. Eu não li, porque você gosta de joia. Eu não sei, se você vê que tá anos e anos e anos, ela nunca descascou, não, nunca aconteceu é. nada. Por parece que é mesmo. E eu não entendo esse de, tipo, não entendo de joia, hein, gente. E aí eu guardei até hoje. Você não usa? Eu já usei, mas assim, não uso não muito. Não é muito seu estilo. Não né? é muito meu é. estilo. É. Só se você usar isso com um monte de corrente, é. assim, é combinando comigo. Verdade. Mas um colarzinho de pérola assim. Mas clássico não é muito ameaçado. Você, cara. Fabiola Raipert, com ele, e pérolas. Não, não. não dá pra imaginar, né? Como é que é a sua relação assim com a família? Você tem irmãos, você nasceu em São Paulo? Eu nasci. Tá. Nasci aqui em São Paulo, aqui perto da Frei Negra. Sabe aquela maternidade, Freika Negra, que demoliram até? Não, não é. A maternidade de São Paulo. Ah, ah. Grandona, que tinha lá na Frei Negra. Eu nasci lá. E aí, quando a gente tinha uns. Deixa eu ver, uns, Eu tinha uns 12 anos pra 13. A gente tinha uma casa na praia, na Praia Grande, e meu pai quis mudar pra lá. Quer dizer, a gente mudou pra lá. Eu, minha mãe, meus irmãos. Meu pai subia e descia todo dia. Ou ele ficava na casa da minha avó aqui e subia às vezes de fim de semana, que ele trabalhava aqui. E aí eu fiz faculdade em Santos, estudei lá na praia. Em São Vicente, jornalismo. fiz jornalismo ah. em Santos e aí quando eu terminei de me formar, eu acabei de me formar eu voltei para São Paulo e a família ficou sua a mãe, família mora lá é nosso... Mes, minha, minha, minha irmã mora na Praia Grande meus pais moram em São Vicente uh -huh. eles ficaram lá uh -huh. você tem uma uma irmã e um irmão uma irmã você é qual? Eu sou a mais velha. A mais velha. Se dá com todo mundo. Sim, pode a gente ser gostosa. A gente é super próximo. Ai, na é praia, que delícia, né? Ai, foi, de legal, anos, foi legal, foi legal. Eu gosto, gosto mais é de São Paulo pra morar. Uhum. Mas foi bom, porque mais liberdade a gente saía, não ficava muito preso. Que geralmente o pessoal, quando você fosse criança aqui, em São Paulo ela ia ficar preso no apartamento ou na casa. Ou dentro do Lá, shopping. Ou dentro do shopping. Vai. Lá não, a gente podia ir pra praia, era muito bom. Vai, ainda falando de família, essa daqui. Essa bolsinha. Ah, tem até um santinho aqui dentro. Olha, vai descobrindo as coisas. Olha, Essa bolsinha. Ah... Quem é o santo? Deixa eu ver. Frei, Frei Antônio de Santana. É o Frei Galvão. Frei Galvão. Santana Galvão. Fundador do Mosteiro da Luz. O do Mosteiro da Luz, nem sabia, olha. Olha, deixa eu ver se eu acho mais coisa, se você acha dinheiro, brincadeira, <risos> brincadeira, <risos> brincadeira, eu não ligo pra essas coisas, até porque só que Eu encontrei eu eu, eu umas cartas dela ontem, é, da minha avó, e eu nem li, e tá guardada lá porque assim, faz muito pouco, faz um, um ano e... Peraí aqui, a gente tá em... Outubro julho ou setembro, um ano e quatro meses que ela morreu. E era muito apegada com ela desde criança, muito, muito, muito. Mãe da mãe, mãe ou mãe do pai? Mãe do meu pai. Ah, e aí, ela, nas coisinhas dela lá, tava essa bolsa. E essa bolsa, ela tinha, não sei se ela ganhou, há pouco tempo, pouco tempo antes dela morrer, ela morreu com 92 anos. Ela, ela, a gente foi em algum lugar, um restaurante, sei lá, ela tava com essa bolsinha, eu falei, que linda Votinha. eu chamava ela, o nome dela era Terezinha. Que linda essa bolsinha. Aí ela falou: quer pra você quer para você? Falei: não, não precisa, pode ficar para você. Aí depois eu achei lá nas coisas dela, eu vou guardar essa bolsa Boaz da vida porque era dela. Ajudou a criar esse tipo de coisa? Não, eu, eu passava todas as séries na casa dela. É, é, o meu avô era escritor. Aqui ah, em São Paulo. aqui em São Paulo. Meu avô era escritor. Olha, e eu, eu aprendi, gente, a, ler, gente, eu aprendi né? a ler. com três anos com ela. Ela com três anos ela começou a me ensinar, eles começaram a me ensinar a ler. Tanto que eu não precisei fazer prezinho na escola. Eu fui direto da primeira série. E eu passava as férias... Todas as crianças querem passar as férias brincando. Eu não. Eu queria passar lá na casa deles... Sabe? E meu avô me, ensinou, me ensinava a mexer no dicionário. Então, se você for ver, é umas férias tediosas para qualquer criança. Mas eu gostava de ficar lá com eles. Eu gostava. Então, sempre assim, fui muito apegada a ela e eu vou guardar essa bolsa O que, que tô... te levou pro, pro jornalismo aí? Você acha Porque que... meu pai é jornalista e ah. acabou... Eu, a primeira faculdade que eu quis fazer na vida era veterinária. Ah. Eu sempre falava que era assim, veterinária, veterinária. Aí, como meu pai é jornalista... É, eu e meu irmão, meu irmão fez jornalismo também. Aí ele falou: ah, faz jornalismo. Eu ia sempre com ele, trabalhando na Folha. Eu ia de domingo, pode levar, podia levar criança lá na Folha da Tarde. É, podia. que é, é? Tupi, é, Excel. Ele trabalhou em todos esses lugares e podia levar criança. Eu sempre queria ir com ele, eu achava legal. Aí ele falou: ah, você faz sempre lá comigo? Você já tá gostando já tá desse meio? Por que, que você não faz jornalismo? Aí eu, Deu esse tal, o cabelo Agora, TV, jogo. você nunca tinha imaginado? Não, eu nunca quis ir Você escrever. começou com impresso mesmo? É, eu sempre quis escrever. Você é. sabe que é. eu achei sem querer. Vou mostrar aí pra vocês também, depois eu vou mandar pra você um... eu faço o baú da Lua, que eu mostro as minhas recordações, né? Que tralha, né, minha filha... tudo que você não guarda, eu, eu tenho caixas. Você tem? Eu tenho, muita coisa. E uhum. achei nos recortes de jornal, falando sobre mim e tal, que a gente vai guardando, achei uma nota quando você tava no Agora, Falando sobre mim me elogiando. Olha, a te conhecia, tá hein? Vendo? Tá vendo? Que legal. Eu já pensei que ela ia falar falando de mim e falando mal de mim. Não não. não, não, não, você sempre me tratou muito bem. Aliás, até eu comentei, falei ainda bem que ela é minha amiga. Realmente, de fato, a gente acabou ficando amiga depois disso, né? Vamos continuar? Ó, você falou assim, loja veterinária. É, isso daqui, isso aqui não é. Tá, tá por engano. Isso daqui, ó. É mais recente ainda. A lua. Eu tenho dois cachorros. Tinha dois cachorros. O, Lu, o Whisky, que tá lá em casa. Olha, é tá de cachorro aqui. Até com o perfume dela. A lua era o vestido preferido da lua. A lua morreu agora em maio. Que raça. Puldo. Ah. O filho dela tá comigo, o é uísque. O Whisky tá comigo lá em casa. A lua se foi. Ela te, morreu com 16 anos. Sempre com você? Mor sempre, desde pequenininha. Três meses. Eu, eu peguei ela com três meses. E aí, esse vestidinho era, era o vestido preferido dela. Quer dizer, eu acho que era o preferido, né? Que por... ela nunca te contou, né? Ela nunca me Mas era, era o vestido dela, era o vestido que, que ela, ela. Ela morreu agora, eu punha muito esse vestido com 16 anos. Ela teve um câncer de pele. Fiz tudo o que podia, mandei, eu levei para operar, fiz quimio tudo, mas não adianta. Virou uma caveirinha desse tamanho, coitada. Ela foi até bom. Ela, eu não, não precisei mandar sacrificar nada disso, ela morreu sozinha, mas eu vou te falar que se eu fiz, se ela se ela continuasse no estado que ela estava, sofrendo do jeito que ela estava, eu ia dar um jeito, porque eu não ia aguentar. Ela tava com muitas dores, não comia mais, não andava mais caída, assim. Aí, mas aí ela, na semana que ela piorou de vez, ela foi. Ela, ela, ela até me poupou de tomar uma decisão, ela até isso ela fez por mim, tão linda que ela era. Morre de saudade. Ah, Lua, nossa, esse já sonhei com a Lua, nossa, eu abraçava tanto ela. Tanto. Eu acordei assim, nossa, era verdade, eu tinha abraçado a Lua, foi um sonho muito real. Mas o filho dela tá lá comigo, pelo menos ele ficou, né, para ajudar. E ele assim. falta demais saber, No começo imagino. ele ficou esquisito, é. foi em maio agora. É. A gente estava em outubro, foi como faz muito pouco tempo. O uísque no começo, ele, a gente tinha, se eu tivesse que sair daqui até a padaria, ele, ele, ele ficava uivando dentro de casa. Mas aí logo ele já, já foi rápido, não ficou muito tempo porque eles esquecem tadinhos, é, né? É. E essa coisa de veterinária veio uh, antes da Lua? Sim. Sim, veio de onde? Ah, eu sempre gostei de bicho desde criança. Tudo que é bicho. Você tinha bicho? Tinha, tinha cachorro? Ah. sempre tive cachorro. Cachorro não teve peixinho, não teve, teve peixe? Não, não, não, perequinha não, pererequinha não. também, não. Tinha ah, aquelas tartaruguinhas, lembra? Coitadas, morriam tira. todas. de Será que a gente já teve tartaruguinha? Sabe aquelas coisas? Eu não lembro, eu, eu, lembro eu lembro que a gente teve peixinho. Ah. Mas o peixe não dava muita bola pro peixe. Minha ah. mãe cuidava. Agora cachorro sempre, sempre. É. Sempre amei cachorro. E Só aí, às vezes, eu pensei muito. Iria eu queria muito ter feito veterinário, acabei mudando de ideia, eu fui dar água pro vinho, nada a ver, né? Mas eu me arrependo um pouco. Mas não, não, não me arrependo de ter feito o que eu fiz. Fabiola, então, aí você deixou de falar, deixou de querer saber dos, dos animais pra falar de outros bichos na, na bicho, sua carreira, né? Mano, né? Na sua carreira. Essa coisa de ser colunista, de TV, ser fofoqueira, como alguns te rotulam assim, isso é uma coisa que você gostava ou caiu nisso como? Não, foi sem querer porque eu eu, eu tava, quando eu fui eu sabia que sobre tinha, tinha uma vaga no na Folha da Tarde é, aí eu mandei o um currículo lá aí aí eu fui para a vaga de do Caderno Show ah. do Caderno de Variedades e a Folha da Tarde acabou e no domingo acabou a Folha da Tarde parou de circular na segunda-feira se transformou no Jornal agora que era o projeto deles novo era o Jornal agora e da Folha da Tarde eu continuei e virei colunista do agora e depois. Foi na Zap, né? Na coluna Zap. É isso. Depois fui pro R7 e pra Record. E ali você começou já a fazer seu nome, né? Na Zap. Ah, já, sim. na eu... temida, desde devo, a Zap. Levo muito o pessoal lá da Folha, do Agora, por, por eu, porque lá que eu comecei, falei que me deram oportunidade e, e aí, minha, minha, minha, minha, além do jornal. A coluna também ia pra folha online, às vezes com chamada no óleo. E aí foi aí que meu nome foi ficando conhecido na internet, e aí me chamaram pra ir para R7. Aham. E a coisa da então, TV, você curte? Não, ah, agora eu me acostumei já, mas é, não é que. É, eu lembro no começo, não. você isso. assim, é, você incomodado, Ah, esse negócio de TV meio assim, sabe? Eu não sei direito. Eu é. não seria nem olhar pra câmera, não sei nem sentar. Você vai lá, você senta como né? Eu vou pro jeito vai. que vai. Eu não tenho muita postura, não tenho muito jeito pra isso, não. Que que é o bacana, que, que é o mais bacana? O que é o do, mais bacana do que você faz, desse colunismo que você faz, e o que, que é o mais chato? Ah, o legal é, é eu estou falando da TV? Não, estou falando do, de, de dessa coisa de comentar a vida alheia. Ah, eu acho assim, para mim é um trabalho como qualquer outro. Eu sou jornalista. Então, mas o que, que, que você acha mais legal? Que eu acho legal pode apurar. Ah, não. <risos> independentemente de ser dessa área, uhum. eu gosto da, da parte de, de atrás, de apurar, de descobrir. Liga para um, liga para outro. Chega, vai, fala, chega aqui, fala ali, e aí as, as informações vão se cruzando, é muito bom isso. Claro que eles sempre negam porque eles são mentirosos, não não todos, claro, porque eles não aceitam a verdade. E a parte, ruim é, a parte ruim é essa, é a hipocrisia dessa gente, que eles acham que a gente tem a obrigação só de falar o que é conveniente para eles, como se eu fosse assessora de imprensa deles e tivesse só que divulgar o lado bom. Eu acho que eles tinham que entender que a partir do momento que eles quiseram a fama, tem a parte boa e a parte ruim. A parte boa é o dinheiro que eles ganham sendo famosos. A parte ruim é quando o jornalista descobre um podre deles e vai publicar. mesma coisa o jornalista que descobre o um podre dos políticos e vai publicar. E é assim que funciona a vida. Acabou a época da ditadura. Isso que esse pessoal queria entender. né escuta E, nem, que... e nem a quantidade de processos que você já recebeu te, faz, te fez mudar. Não, deixa eles processarem. Olha, a maioria a gente ganha, é, viu? Né? É porque as, o, eles fundamento. querem o não tem fundamento, é tudo processo ridículo, é processo nada a ver. E o. o, o geralmente, aí a justiça não dá o que eles, aquela coisa que eles pedem: de, ah, eu quero que proibir de falar meu nome. Eles são muito sem assim, noção, né? Como assim proibir de falar o seu nome? Você quer ser famoso só pra você comercial na televisão ganhar dinheiro? É. Tem o lado B também, tem né? Tem alguém que você é proibida de falar o nome? Ou que você já esteve proibida? Não, tem uma atriz que eu não falo o nome, mas porque eu aceitei na hora fazer um acordo de ficar seis anos sem falar dela. Seis anos? É, dela, do marido e da filha. Ah. Seis anos, porque ai, eu nem fiz muita questão também. Fazer... Ah, você quer assinar? Assino. Ah, Assino ali. Ah, tá acabar com as mas... cabeças. Não, assinar. eu queria ir embora. Eu tava atrasada, tava começando a chover, tava lá no Rio de Janeiro. Eu queria ir embora, pegar o um avião logo, você ia ficar presa lá. Porque vai que fecha o aeroporto. <risos> tava tá, vamos assinar aí mesmo. Assinei o acordo. Ela fala para todo mundo que eu sou proibida de falar o nome dela por ordem judicial. Mentira. Eu que quis assinar o acordo. Gente, adorei suas recordações. Bem emotivas, né? Eu acho que as pessoas não, não te imaginam assim, uma pessoa né, venenosa e tal, e não, não sabem desse lado por trás, né? Que gosta tanto dos bichos. <risos> Tem tanto apreço pela avó, pela família, né? Essa coisa mais. Que não é tão romântica, é verdade. Já falou aqui pra gente. Mas tem um cara romântico do lado. lado, ou seja. <risos> exato. <risos> ou seja, no fundo você no fundo gosta, né? No ah, claro, claro. Né? Legal. É. gosta. Boa sorte, que ele não casou, um dia. Mas você é de casar não? Não, já não tá, eu né? Ficar junto. Já tô então, inventando tá. no programa. lá vai no geral? Se é que é que eu vou casar, tu mentira no meu <risos> parte, tá? de ele tá inventando, <risos> tá me zoando. Quero só ver, se tiver eu quero ir. Obrigada. <risos> Obrigada, viu? Adorei. Adorei, Eu gente! Dizer pra, onde olha, tchau. pra todo mundo! Olha, <risos> obrigada pela sua participação! Não esquece aí de dar um like pra gente nesse vídeo, compartilhar pra todo mundo e se inscrever no canal! Se você ainda não se inscreveu, por favor, não perca mais tempo! Aperta aí o botão e se inscreve pra acompanhar a gente! Um beijão pra vocês! Não se esqueçam que agora, a qualquer momento, a qualquer horário, pode ter um ao vivo no Insta, no Twitter, lá no meu Facebook, Luciana Liviero, Lu Liviero com as entrevistas ao vivo aqui do Fundo do Baú. E você vai poder participar mandando perguntas também. Ok? Fica ligado. Beijo. Obrigada, um Beijo, Fabiola. gente. Obrigada. Tudo de bom. Fabiola, já que é um programa sobre recordações, eu vou deixar uma aqui com você. ó. A gente vai tirar uma foto. Uma selfie com a Polaroid. Espero que essa você guarde também. Lembrança da nossa Gente, amizade, da nossa entrevista. Guardar, olha. aí que já, já aparece. Adorei, viu, Felipe? Obrigada, obrigada, viu? Obrigada, você obrigada por a ter vocês. Obrigada a vocês, adorei. E obrigada a você por não falar mal de mim. Ah, ah você não merece. E adorei as cachorras. <risos>